choice is to keep fighting to keep looking for answers one hope is to break the cycle before the cycle breaks me eu tô jogando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 Eu um, acho que atualmente não é um jogo impossível de você rodar, mas na, até na na, na, fa, na ficha de uh, uh, oh meu Deus, exigências lá de hardware, ele ele pede 16 do ok ah, até ficha técnica, ficha técnica, obrigado até 24 gigabytes de RAM, o que não é algo acessível para muita gente atualmente, especialmente com relação a PCs. Uh, graficamente, eu acho que ele ainda está rodando ok, na maioria das placas GeForce da a 1080, a 1050, 1060, 1080. Uh, a gente está jogando ela numa 3060, então o jogo ele, ele configurou para a configuração média, então ele não está... Não tá pegando o mínimo do mínimo, ele, mas também a gente não Ele não tá, não tá ele, ele não tá otimizado no máximo, né? Não. E, e isso é uma coisa que eu acho que ele perde um pouco pontos com, é, uh, perto de outros, uh, outros portes da Sony. Se a gente pegar, por exemplo, vai, lançamentos recentes como Death Stranding, uh, Director's Cut pra PC, que saiu na Steam ano passado, uh, ou o Days Gone, por exemplo, uh, esses são portos que utilizam a. Você pode ter todo o potencial gráfico do jogo sem ter que maximizar as configurações do próprio PC. Então, o Returnal ele chega com um pouquinho de... Uh, uh, uh, uma desvantagem uh, perto dos outros títulos que já estão uh, aí na plataforma. Uh, preço é outro ponto que eu gostaria de levantar, porque jogos uh, para PS5 full price estão 70 dólares e para muita gente, pagar 350 reais num jogo não é uma opção. Então, é bom que ele esteja disponível. Há, há jogos do, do PlayStation que primeiro ficaram disponíveis na Epic Store, depois ficaram disponíveis na Steam. Returnal tá chegando uh, na mesma data para os dois. Então, para quem tá animado com Steam Sale, eu acho que se você não tá com bala na agulha para pegar o Returnal agora, você pode esperar pacientemente que até o meio do ano, até o final do ano, eu imagino que numa sale de Halloween, por exemplo, em outubro, você já consegue pegar 25% a 30% de desconto no retorno no PC. É... No mais, eu acho que... É... O Returnal, ele... ele, ele uh, uh, é um jogo que eu tô muito feliz de ver ele uh, na, na Steam, finalmente, porque muita mais pessoas vão poder jogar. Uh, o, o PlayStation 5, ele ficou notoriamente impopular por... Uh, uma, uma escassez de, de unidades, né? nem todo mundo que podia comprar a uh, Play 5 conseguia, porque não tinha nas lojas, uh, quem podia, tinha que uh, uh, um, levar em conta que tinha outras prioridades para o videogame, tinha outros títulos que queria, uh, que queria jogar antes do Returnal, então ele chegando no PC agora, dá uma sobrevida muito necessária, eu espero que com atualizações eles consigam uh, uh, Deixar um título mais acessível, melhor otimizado para mais máquinas. E, pô, é, eu acho que como um título que já foi coberto bastante no YouTube, uh, tem muita gente fazendo bastante análise de Returnal, uh, ele vale muito a pena, o, o, o, o preço de aquisição e a experiência por si só. Mesmo que pareça um, um, um pouco incomum, vai, ver uh, tantas trends de jogos indie empacotadas nesse formato AAA. Uh, muita gente comparou o Returnal, por exemplo, com outro sucesso indie, que foi o Risk of Rain 2, uh, que é um título multiplayer muito parecido uh, em termos de jogabilidade, em termos de estética, mas é aquilo. Um, o Returnal, ele tá, para esses jogos indie, como uma experiência deluxe. Então ele tem os melhores gráficos, ele tem melhor áudio, ele tem uma jogabilidade personalizada, Uh, não é algo que a gente encontra com muita facilidade, especialmente com, com esse pedigree, certo? Uh, eu ainda não terminei o Returnal, é, é, um difícil, é um jogo difícil pra, pra caramba, mas eu tô motivado a continuar jogando ele, especialmente nesse uh, carnaval muito molhado em que a gente teve que ficar bastante tempo em casa, ele é um bom jogo pra você afundar algumas horas e ficar completamente imerso nesse ambiente alienígena e hostil certo uh, no mais um... deixa eu entrar em eu... alguns outros assuntos rapidinho é, a gente vamos, já vamos volta para o Eterna um minuto mas é sobre portes de sobre, sobre portes da Playstation o Cal tá acompanhando aqui a live com a gente ele perguntou vocês acham que os portes é do Playstation para PC estão bons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 A localização está mal feita. Da metade do jogo, você começa a encontrar vários NPCs falando inglês, Paulo. É, é regional, não, eu, eu tá já falando. vi sobre isso também. Uh, uma coisa que eu quero uh, assalentar bastante sobre esses esportes é que a Sony, ela, é, um, o standard de qualidade, o, o, o nível de qualidade para muitos desses esportes inclui muitas opções de acessibilidade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 É o meu controle para todos os jogos que eu jogo no PC. Mas por ser um jogo, um, um shooter, uh, retorno eu acho muito melhor, muito mais confortável para eu jogar num teclado de mouse, por exemplo. Você sei que. Uh, diferentes jogadores, diferentes configurações de controle. Ele, funcio... ele funciona muito bem no, computa... no controle do PlayStation 5 também. Sim. E o controle do Play 5 ele tem a questão do. do allsense, né? Toda a questão do a vibração específica do controle da Sony, mas é, é aquilo, a, a, um, apesar do, de, do, dos sucessos a, a, com God of War, como a, quais outros jogos da Sony, teve Death Stranding, né, que a gente falou, a, é bom lembrar que isso não, não, nem sempre foi a, tranquilo, eu lembro que o lançamento de Horizon Zero Dawn para PC, ele foi bastante a, criticado pela sua performance,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 sempre partindo, fazendo a mesma sequência de mapas, o... não só você tem um conhecimento a, a, a, do mapa e do, do, dos elementos ali que você vai uh, agregando ao longo da jornada, você tem uh, ferramentas que você pode uh, pegar, no caso, uma espada, um, um item que permite você se teletransportar de uma ponta a outra do mapa, uh...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 Quando você abre um baú e você vai pegar uma arma nova, dependendo do baú, você pode tomar um, você pode receber, tomar um revés. e aí você tem que cumprir uma penalidade para poder a, a tirar isso da, para poder, para perder essa, esse revés. Então, você abriu um baú, pum, agora a sua, a sua vida tem metade da, a, você tá usando, você vai ter a metade da vida. Tem os a, parasitas, f... tem várias coisas.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 É, eu acho que é um detalhe que realmente uh, coloca o retorno a parte uh, uh, desses outros rogues. Porque, de novo, os elementos de aleatoriedade do retorno não são nada muito novo para quem já é bem versado no gênero. Uhum. Uh, é. Diga, diga. Pode falar. Não, não, pode falar. Não, é, não, eu acho que é mais ou menos isso nada né, das minhas impressões. Uhum. Eu...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 acessível muito, para muitos jogadores, mas a, a, a, eu não acho que nenhuma das ofertas online atualmente ela se compara à a, a popularidade do, das caixinhas, né, do, do, do hardware que você pode ter em casa. E eu vou dar duas razões para isso. Primeiro que o tudo a, a, não faz muito tempo a gente teve uma morte a, prematura de vários jogos como serviço.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 Não acho que vai sair esse ano ainda, mas ano que vem a gente está olhando para um possível anúncio do o sucessor do Switch. É... E é aquilo. Quanto mais a gente leva para frente a questão de jogos online, streaming, a, a, a, jogos por meio de serviço, a, mais vezes você tem que lidar com... A maior é o, o, a queda, maior são os obstáculos para lidar com a morte de um jogo, não com console.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 Então você tem marcas como Embernic, ou Odin, ou, ou Mayu Mini, um, são micro consoles com, com que rodam Raspberry Pi, né, que rodam que, que Android, mas é muito engraçado porque esses consoles também. <risos> consoles piratas, mas uh -huh. que têm acesso a Steam VR, Steam VR, não, perdão, Steam Link, tem acesso a Parsec, tem acesso a Game Pass, então.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 Aos poucos, né, fazendo a uh, migrando a sua player base do Xbox One, do Xbox One S para o Xbox One X, o Series X, né? No caso, e não é, é, é uma base muito grande ainda de jogadores para poder falar: não console morreu, agora é só digital. Uhum.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 É muito importante aqui. Mas tá assistindo Last of Us, Paulão? Eu fiz o um resumo eu... lá do sexto capítulo. Tô, eu tô. Eu, eu lembro de você, nem tá a gente falando, não, a gente não vai fazer uma <risos> resenha de episódio a episódio, mas uh, uh, uh, Mas eu quebrei eu... O meu próprio juramento. Ah, não, a série tá muito boa. A série tá muito boa mesmo. É, eu tava conversando com algum, alguns amigos que também estão acompanhando a série, e uma coisa que a gente concluiu ali foi... Séries são a melhor forma, uh, uh, uh, uma boa tradução para a experiência de game, porque comparando com a gameplay do, do, do, Left, do Last of Us parte 1, eu acho que uh, os espaços ali entre as batidas da, da narrativa uh, são preenchidos muito por gameplay de você coletar recursos e montar armas, matar clickers e... e...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 O, o pessoal que modela, o pessoal que anima... Inclusive, que uma coisa muito cena. importante de ser dita, a, a L da Bella Ramsey é a L da tá, Bella tá maravilhosa, Ramsey. Tá maravilhosa. Ela é bem diferente da, da Ashley Johnson, que é mais padrãozinho, né? É, a, gente, a, a Ashley jo a, a Bella Ramsey, ela tá fazendo uma criança que é pitulante, que é... Nossa, ela, é, é... Se a gente ficasse, sabe, 5, 10 minutos com essa, essa criança a vontade de enforcar, porque ela não para quieta, então tá é. ótimo, porque é isso que é, é, é, a gente quer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 é aquilo, sem por nem tirar a gente tá vendo o quebra-cabeça se formando a gente tá vendo a influência que personagens que no jogo ali são NPCs são personagens secundários mas uh, tudo que essas pessoas significam pro Joe e pra Ellie tá muito mais evidente na série porque elas têm mais tempo de câmera, elas têm mais falas então o, o, eu convido para quem está acompanhando a série, uh, prestar muita atenção no personagem do Tommy. Que hum. ele não só ele, ele é assim, muito importante na primeira parte da, da, da história, na no parte 1, um, mas ele tem um desempenho, ele tem um papel ainda maior na parte 2. E já como a série está marcada aí para a segunda temporada, uh, eu tô muito curioso para ver como eles vão transformar isso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 Mas, putz, é difícil não, você não uh, uh, uh, se importar com o jogo quando ele vai ser o último jogo com a atuação do Kevin... Como oh, Deus? O Batman. Kevin Conroy. Uhum. Ele faleceu ano passado, então esse torna... A, a...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 Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta Quantos... para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Pode falar, Paulão. Bom restinho de carnaval. Tchau tchau. Vai, tchau, tchau. Tchau, tchau.